Cara, o negócio é o seguinte, tá chegando o Natal e eu vou ver se nesse vídeo eu consigo antecipar o meu presente de Natal. Que era uma skin nova no CSGO, meu um inventário. Como vocês estão ligados, eu tô já faz um bom tempo com essa faca Blue Jam. Esse kitzinho aí da luva azul, com a faca azul. Só que eu pensei, mano, e se no Natal eu usasse um kit um pouco diferente, um pouco mais natalino? E aí que veio a ideia de talvez utilizar esse kit durante o mês de Dezembro aí, né? Perto do Natal. Eu acho que ia ficar muito massa, cara. Luvas, como se fosse do Papai Noel... E a minha faca blue jam, porque eu não largo ela de jeito nenhum Então eu tenho uma missão aí Pelo menos pro mês de dezembro, eu quero ter no meu inventário uma luva slingshot Seria muito massa esse combo, velho Não é pra sempre. fique tranquilo que eu não vou ficar usando esse combo pra sempre. Mas eu queria fazer essa combinação E portanto, eu queria luvas slingshot de presente de Natal Pra fazer isso acontecer, eu tive a brilhante ideia de vir aqui no Key Drop Inclusive tá rolando um evento de Natal E aqui no Upgrader, eu posso ver se eu encontro uma slingshot Ó, beleza Tem uma shot? ela tá feio de teste. Infelizmente devia ter uma menor que alguém pegou nas últimas horas aí eu no Skin Changer Aqui é basicamente uma parte do site onde a gente pode pegar skins aqui na hora né? A gente troca as nossas skins por as skins que estão disponíveis aqui Slingshot Deixa eu ver, não tem Bom, vai ter que ser então no Upgrader E a gente vai ver ela em field tested Não necessariamente ela vai estar com float maravilhoso Mas pode vir com float bom e pouco desgastada 780 dólares, tá bom, beleza Eu não tenho skins aqui porque eu vendi tudo que tinha no inventário do key drop. Bora vir aqui pra home e vamos abrir as caixas de Natal É até bom a gente abrir essas caixas porque daí a gente pode ganhar pontos E com esses pontinhos a gente pode trocar depois por skins grátis Vou começar abrindo três caixinhas Vamos ver o que é que vem pra mim aqui na caixa mais cara do Natal 3 AKs. Gostei da Vulca no meio, velho. Top. Ó, Vulca, 58 dólares. Filho Injector, 67 dólares, mano. Foi um profit de 40 dólares Galera, pegou também aqui, ó. Alpeazim Move, faquinha, ursos, umas luvas. Cara, gostei dessa caixa. Deixa eu abrir mais uma dela. Vai que com uma a gente pega uma faca insana e já joga no upgrade pra minha luva nova. Vamos ver. Nossa, esse MP9 custa muito caro. Parou do lado dela, velho. Deixa eu dar uma olhada numa caixa um pouco mais barata. Essa caixa da árvore de Natal aqui. E aí, vamos pegar umas skins um pouco mais medianas, né? um pouco mais baratas pra gente colocar no upgrade junto com as skins que a gente acabou de pegar, né? Aquelas duas AKs bem valiosas. Dá pra fazer umas coisas legais com elas. E pegamos uns pontos agora. Beleza. 51 dólares. Quanto eu gastei? 60. Vou abrir de novo. Deu prejuízo. Não gostei. Bora. Vem coisa boa. Opa, eu acho que essa MP9 aqui deve estar tá valiosa, mano. Não, não tá só pra terminar aqui, vamos dar mais um volume comprando umas caixas de 5 dólares. Porque hoje eu quero dar uns upgrades. Eu quero pegar meu presentinho de Natal. Mas eu quero que seja um upgrade com um pouco de emoção. Mais pontinhos, beleza. Antes de vir aqui e fazer o upgrade, deixa eu só passar aqui na página do evento. Que é o evento de Natal aqui do Key drop A gente pode basicamente comer um desses cookies aqui, ó. E aí a gente pega a skin que tiver escondida aqui dentro. Beleza, peguei essa skinzinha. Ou também a gente pode ganhar skins grátis, mano. Isso aqui tá muito legal, velho. A gente pode ganhar tickets grátis pra depois a gente ganhar... Skins. Então olha só, peguei aqui uma skin de graça Peguei alguns sticks também, que depois eu posso jogar No case Barrel e também eu acho que a gente tem Aqui o joguinho dos pares, que eu tô com um pouco flocos Dá pra jogar agora, de volta aqui no Upgrader A minha luva slingshot E eu pensei em tentar um upgrade um pouco Arriscado pra ela, tem que ver quanto que a gente vai Conseguir acertar, mano, é difícil acertar 5% Eu vou tentar um de 10% Pra ver o que é que rola, bora Mano, imagina eu pego com 10% Passou, passou, passou Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte vez de ir direto na luva, que é mais difícil Vou pegar essas duas AKs e vou tentar transformar elas em uma faca Seria bom já conseguir uma faca de uns 300 doll eu acho que com 45% de chance do lado de lá, acho que dá pra pegar Vamos ver Eu tenho quase certeza que dá pra pegar Beleza Bom, basicamente eu fiz isso porque da outra vez tinha caído do lado direito no comecinho Eu imaginei que agora iria ia cair provavelmente na metade do lado esquerdo Logo depois da área aqui de 50% Então deu certo Temos uma faca Temos algumas outras skins que estão dando 379 Agora o ideal seria a gente conseguir transformar essas outras skins Numa outra faquinha Pode até ser mesmo uma faca um pouquinho mais barata E eu vou de 55% do lado direito Bora Flip Knife Blue Steel. Deu certo. Show de bola. Temos um profit aqui de 80 dólares. E agora eu tenho duas facas. Caraca, já dá pra tentar um upgrade pra Zing Shot, velho. E eu acho que pode dar bom, mano. Ó, vamos dar uma olhada. A gente tem 52% de chance. E a gente pode escolher o lado aqui, né? Esquerda ou direita. Fica bem no meio a meio, basicamente. Vou fazer algo antes que eu gosto de fazer. Às vezes que é o seguinte, vim na caixa mais barata possível, abri cinco vezes ela, só pra pegar umas skins pra colocar no upgrade. E, sei lá, a gente tenta algo antes de fazer esse upgrade pra ver como é que tá a nossa sorte, um upgradezinho de 44%, vamos ver, e deu certo, então a sorte tá em dia, acho que a gente pode mandar ver nesse upgrade aqui, velho. a gente pega essa skin que a gente acabou de ganhar, a gente busca, encontra aqui a nossa slingshot, eu vou dar mais um pouquinho só pra chegar em 60% e eu vou mandar ver, bora, slingshot, a luva pra utilizar aí durante o Natal, para que é minha! Deu tudo certo Com planejado E pegamos essa luva aí De 800 dólares De 4 mil reais Eu lembro que eu tava com 1.800 dólares Quando eu comecei E se eu vendesse essa skin agora Eu teria um saldo de mais ou menos 2.200 dólares Então galera, lucramos 400 dolinhos, mano Metade da luva Muito top Vou clicar aqui pra coletar Já tem ela em estoque Isso é muito bom Vai chegar no meu inventário Em apenas alguns segundos Enquanto isso Eu vou falar pra vocês aqui Do Keydrop e do meu código promocional Lugin, você pode coletar aqui 50 centos de graça para abrir caixas. E se você vier depositar aqui no Keydrop, você pode estar usando meu código login também para ganhar o bônus na hora de depositar e utilizar qualquer método de depósito aí que você quiser. Skins, cartão de crédito, Pix, o que você achar melhor. Ah, tá valendo mais a pena ainda depositar agora no mês de dezembro, porque você vai ganhar créditos de Natal de graça de acordo com o valor que você depositar. E você pode trocar esses créditos por skins já. A oferta foi enviada, o que significa que já deve estar aqui. Beleza. Shot Field Tested. Eu vou inspecionar dentro do game pra a gente descobriu o float da luva e o desgaste Porque o desgaste não tá necessariamente conectado só com o float É conectado também com o pattern Então assim, uma shot muito boa Tem o delta, que é esse triângulo aqui Pouco desgastado E eu também preciso ver dentro do jogo A parte que chega ali no antebraço da luva Olha só, agora é a hora da gente ver a luvinha, cara Aqui torcendo pra que a gente pegasse uma com float baixo Mais perto de melhor Acabou vindo uma que não tá com float muito baixo Tá normal Vamos dar uma olhada na luva Hum Bonita, bonita, slingshot, o delta da mão direita, tá bem legal, o delta da mão esquerda tá um pouco ruim E a parte que se aproxima ali do relógio, tá bem desgastado, mas a parte esquerda da mão esquerda que tá perto da pulseira, tá pouco desgastada É, talvez eu fique com essa luva, eu preciso pensar um pouco se eu aceito ou não a proposta Mas a princípio também, se eu quiser pegar essa luva e depois vender e pegar uma com float mais baixo, é só esperar 7 dias Ou então eu vendo também, depois que passar o Natal e volto a usar a minha superconductor Tamo junto, galera, a gente se vê no próximo vídeo no canal Deixa o like, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo Um abração, falou!